Olá, rapaziada, mais um DIY na Austrália começando pra vocês e hoje é mais um vlog de viagens que eu vou começar a fazer durante essa semana. Eu estou indo para Nova Zelândia e eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos que eu vou fazer essa semana pra vocês. Eu sei que eu estou um pouco sumido do canal, mas é por um bom motivo, estou trabalhando demais com a software na Austrália, trazendo todo mundo pra cá, então agora vamos voltar aí à, à rotina comum dos vídeos de viagem, tá? Então é isso, espero que vocês gostem, essa é a primeira parte da nossa viagem pra Nova Zelândia, então check out. Eu queria dizer que olha quem voltou, ah, é a família do calvinho. Pra quem acompanha o meu mochilão na Ásia sabe muito bem o que eu tô falando né. Então tá aqui galera, a família do calvinho voltou. Em Oakland. Eu não sei porque, raios, a qualidade desse vídeo tá péssima, não sei por que. Tá sujo? Não sei se tá sujo eu tô contra a luz, que merda. Chegamos em Oakland, estamos indo lá pra City agora conhecer. A gente veio a jantar e como sempre, né? eu passei a comer sushi. E a gente veio aqui comendo sushi tray. Cara, é muito bom. Não tem como. O problema é que é caro, né? A Nova Zelândia costuma ser um pouco mais cara que a Austrália. A gente percebe isso pelo combustível, pela gasolina. Aqui tá 1,77 na Austrália, tá tipo 1,25 agora, 1,15. Ah, entre outras coisas, a comida, a comida também tá um pouco mais cara. Aqui os sushi plates estão entre 2,20 a 6,90. Então não tá muito barato pra comer em Auckland. Bom dia! Eu tô gravando esse vídeo meio em partes porque ontem a gente chegou e não fez muita coisa. Então eu cheguei, a gente foi pra tomar uma cerveja e eu acabei não gravando mais nada. Eu tô um pouco impressionado, vocês estão vendo aqui do meu lado. Os vinhos etc. Eu não tô no Moro Shopping, eu tô no mercado. E aqui em que eles vendem bebida no mercado. Aí que eu entrei, eu falei, bom, vou comprar uma pasta de dente tal, porque tomaram nossa pasta de dente no, no avião. E aí eu falei, bom, vou comprar uma pasta de dente. Eu cheguei aqui, tem um monte de vinho no mercado, cara. Para vocês que estão no Brasil, isso é meio estranho, mas como eu tô na Austrália há três anos, é um pouco de um choque de realidade, porque na Austrália não se vende bebida no mercado. E aí aqui eles estão vendendo, cara. <risos> Parece muito Europa onde eu tô especificamente. Auckland é uma coisa muito doida, porque alguns lugares que eu vou me lembrar muito Brisbane, alguns lugares que eu vou me lembrar muito Sydney, alguns lugares que eu vou me lembrar muito Europa. Então parece uma mistura muito louca de tudo em Auckland, né? E aí agora a gente vai tomar café aqui nesse Torch. Olha esse restaurante que é bonitinho. Isso é um crepe de queijo, ovo e presunto, com uma lemon lime beers da Nova Zelândia mesmo. Muito legal. É diferente da Austrália. Muito legal. E esse crepe aqui de banana com Nutella. O Aclon é cheio dessas vielinhas que a gente acha que não é pra carro, mas aí passa carro também. <risos> e. Aí você tá andando aqui, aparece uns carros, aí você tem que sair. A gente nunca tá... A gente tá andando na rua, a gente tá andando na calçada. E é cheio de vielinha, que nem Melbourne, assim, tá vendo? É, é bem bonitinho o centro de Auckland, cara. Bem, bem legal. Pra vocês que estão vindo pra Austrália, se você tiver a oportunidade de fazer uma escala em Auckland, é, muitos voos do Brasil vêm e fazem Eu escala em Auckland, Auckland, então vale a pena vocês passarem por aqui. Existem as passagens promocionais que vocês podem pegar é, e fazer uma escala de dois, três dias em algum país que vocês forem fazer a escala, como Auckland. Então vale bastante a pena vocês pegarem e fazerem isso, pegarem um backpacker, pegarem o rosto mesmo, e parar aqui pra pelo menos conhecer um pouco, já que vocês estão vindo pra Oceania, pra ver já conhecem mais alguma coisa aqui também. É, pra sair do aeroporto é bem sus a gente pagou tipo 40 dólares de Uber Então se você tá vindo sozinho fica caro, mas de busão 17 dólares do, do aeroporto Você sai do aeroporto e tem um ônibus bem na frente, você custa 17 dólares Ou se você quiser pegar o Uber 40 Não pega táxi, táxi não E aí vocês já vão andar aqui no, no centro de Auckland, bem bacana E tá uma luz crota na minha cara Eu aqui pra tomar um negócio, tem, tem um refrigerante que é bem exclusivo da Nova Zelândia, que é esse L&P E tem na Austrália também, mas eu nunca tipo, comprei porque eu achei meio caro Falei, então, bom, esperar na Nova Zelândia eu compro, que não é tão caro E é um refrigerante de, li, de limão siciliano, né, que é esse limão amarelo, né Cara, é muito, muito gostoso, parece ter um toque de gengibre, alguma coisa assim, mas é bem gostoso, é exclusivo da Nova Zelândia mesmo L&P A dica de passeio pra vocês que estão vindo aqui pra Auckland, então, A gente veio aqui no Mount Eden, uh, que fica bem no meio da cidade, é bizarro porque é como se fosse um... É uma cratera de vulcão, um bagulho assim, eu não sei o que que é. E... Uh, ele fica no meio da cidade e, obviamente, numa um vulcão em... <risos> Ah, em atividade, né? Fala, fala pra gente Yasmin, vem cá, a gente tá com uma guia Sim. turística. Toda, toda viagem que a gente faz agora <risos> é gente guia turística. Fala Yasmin, o é, que, que, que que tem aqui? Fala. É o vulcão, é o maior ponto natural daqui da cidade, mais alto, e na verdade Eu parece demais, só um morro. Né? Parece só um morro, porque tem só grama e ele não tem tá atividade há muitos anos, tipo... Muitos mil anos que eu não sei como sou, mas... É só um gramadão. É, mas é legal, é uma vista bem bonita. É uma vista de 360 graus da cidade e dos entornos A aqui no topo da cratera, né? Olha que louco isso, é uma cratera mesmo. mesmo não é mentira não, é verdade, o Deloitte tá falando a verdade para vocês. E não pode entrar, obviamente, né? A nossa guia turística aqui atrás tá falando que... O solo é instável. O solo é instável. Tem umas plaquinhas. Aqui. Tem umas plaquinhas. E aí não, não pode entrar, mas muito. é muito doido, cara. Muito doido pensar que... Meio da cidade vulcãozão assim. Eu não sei o nome dele. Tem um vulcão ali, vulcão ali, vulcão ali, eu vulcão que ali. Vir. Tá, eu... Desde a minha última vez que eu vim pra Auckland, pra New Zealand, eu sempre quis comprar essa camiseta que eu comprei agora que é a camisa Maori do All Blacks que é um dos melhores times, é o melhor time, é o time nacional da Nova Zelândia em Rugby e como eu tenho amigos maoris e tudo mais, eu comprei essa especialmente para os meus amigos maoris que é melhor do que o All Blacks original, então essa é do Maori All Blacks do Maori All Blacks então tipo, é melhor do que a original e essa camisa é linda, cara! custou 150 dólares, mas valeu muito a pena, Tô querendo comprar essa camisa há muito tempo, então muito bacana, tô muito contente. A gente está na Nova Zelândia, então a gente veio assistir um jogo de rugby, porém, a gente não tem certeza se vai ter jogo de rugby ou não. Porque vieram falar que assim, né, os da, a nossa guia turística aqui do lado aqui, ó, falaram que ia ter jogo. Informações de terceiros que ia ter um jogo de rugby rolando, fui lá, comprei uma camisa, paguei 150 dólares na camisa, pra assistir o jogo. Não que eu queria ter comprado essa camisa, não. Eu não, só comprei ficar... por causa do jogo. E aí, eu não sei se tem jogo. Tanto é fechado, não tem movimento. Tipo as crianças jogando ali, eu acho que a gente vai ver o jogo das crianças. Ok, mesmo. vai ter jogo. <risos> ok tá menos... <risos> <risos> aí A se tá menos culpada. Vem cá vidas se desculpa aqui com a galera. aqui <risos> Foi, mas vai ter. Tá vai ter? Aí, gente. Tá vai ter aí. jogo, vai ter jogo. Então... <risos> a gente só não sabe quem que vai jogar. Mas, cara, eu nunca vi um jogo de rugby, então vamos aproveitar e ver um jogo de rugby nesse país maravilhoso que é a, a gente acabou de assistir o final do jogo Palmeiras e Corinthians aqui, cara. Sofridaço! Auckland 32, o Itapu, tá não sei o que, 35. direito! Caraca, no finalzinho o cara quase fez um trial e quase virou o um jogo e não rolou. É isso, vi meu jogo de Rugby na Nova Zelândia. Fui. Então, pra finalizar o vídeo de hoje, eu tô aqui com o Cadu de novo, cara. Você já conhece esse cara? Você conhece esse cara? O Cadu Se Joga Cara, esse maluco, velho. Tá com a gente já fazendo o quê? Mocota, já que desconhece. Deve ter quase dois anos. Quase dois tipo. anos, quase dois Nossa, anos. Assim. Esse cara, quando ele eu também começo. começou, né, velho? A gente desconheceu começo ainda, né? Foi, passar meu primeiro, sei lá, tava dois meses aí na Austrália, fui lá te conhecer lá em Brisbane. Pois é. E agora estamos aqui na Nova Zelanda. Cara, né? é muito louco a gente ter amigo qualquer que a gente for, né? É. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então eu só vim dar um salve pra vocês, terminar esse vídeo de hoje. Muito bom, encontrei o quadro da gente, foi tomar uma breja e tudo mais. Então amanhã a gente tá indo pro Hobbiton. Infelizmente, esse cara não vai poder ir comigo, eu estou muito chateado com Trabalhando, e... trabalhando. Mas Muito obrigado pela participação também aqui. Iu, se joga. <risos> Se joga, cara. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã a gente tá indo pro Robiton conhecer a, o The Shire onde eles fizeram as filmagens do Senhor dos Anéis. Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo do canal. Um beijo pra vocês. Tchau.